Oi gente! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gava, tenho 16 anos Esse aqui é mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu edito minhas fotos e crio presets no Adobe Light. O meu tutorial mais iniciantes, pra quem não tá muito nessa vibe de estar foto ainda. Ou pra quem quer entender um pouco mais sobre ele e aprender realmente a fazer umas presets muito maneiras pra arrasar no seu Instagram. E vai ter um outro vídeo depois ainda de como que eu realmente organizo meu feed, edito minhas fotos separadamente para postar no meu Instagram, porque eu uso milhões de outros aplicativos que não montar esse vídeo, porque esse aqui é só realmente sobre o Adobe Lightroom, tá? Então é isso, tamo junto, fiquem ligados. Então vamos lá, vou começar aqui abrindo o meu aplicativo, a tela inicial dele, vou explicar um pouquinho do básico, como funciona para você adicionar algumas fotos, tudo isso. Bom, primeiro eu gosto de começar criando uma pasta e um álbum, você clica aqui nesse mais ó, em álbuns, Aí você pode criar uma pasta, vou botar, sei lá, oi aí tá vazia. Você entra nela, ficando mais novo, cria um álbum, realmente só pra você se organizar e fazer uma coisa mais maneira, entendeu? Então você clica nela, e para adicionar alguma foto nova, ou você pode tirar dentro do aplicativo mesmo, clica aqui na câmera aqui embaixo, recomendo sempre botar esse DNG aqui, ó. <risos> que facilita muito pra você editar depois, que as coisas ficam muito mais nítidas e permite que você... Mexem com mais detalhe em cada partezinha da foto, entendeu? Bom, aí já tem aqui uma pasta criada com umas fotinhas que eu adicionei Pra gente criar realmente nossa preset do zero Tá aqui, fotos, vídeo que eu já criei direitinho Eu recomendo muito que você escolha uma foto como base Bem coloridinha, com várias cores, que a luz esteja bem boa, entendeu? Porque vai facilitar muito pra você realmente fazer, sabe? Uma coisa mais versátil para vários tipos de fotos diferentes Então vamos lá Vou começar aqui, como eu falei, de escolhi aqui algumas fotos bem coloridinhas, até uma flor aqui super maneira, que eu tirei o meu irmão segurando Então, esses dois modos aqui da esquerda, o seletivo e recuperar, é da versão paga Que eu acho, assim, imprescindível caso você não trabalhe com isso, ou não tenha um interesse tão grande O que você pode fazer é realmente selecionar umas partezinhas da foto específicas que você quer editar E não ela como um todo, nesse seletivo E o recuperar, você pode, por exemplo, se tem alguma mancha em algum lugar, aqui não tem, mas... Sei lá, quero tirar esse prego, você pode escolher aqui o seu tamanho do pincel, mexer no prego, substituir por outra parte da imagem, e aí é isso. Explicando um pouquinho a interface dessa parte, aqui nessa setinha aqui em cima você pode voltar ou refazer o que você fez antes, aqui embaixo começa a parte das ferramentas, que tem a luz, cores, tudo isso eu vou explicar mais depois, Para você salvar uma imagem depois, clica nessa isso aqui, uma caixinha com uma seta aqui em cima, salvar no rolo de câmera, e escolhe o que você quer, pequeno máximo disponível. Eu gosto sempre de começar mexendo na luz, que acho que são as partes principais. Tem exposição aqui que mexe na luminosidade como um todo. Mas essa foto tá boa, mas eu gosto sempre de aumentar um pouquinho. Por exemplo, olha só, se aumentar muito fica assim. Então eu aumento só um pouquinho aqui. Mas cuidado a foto não acabar ficando estourada, né? É muito importante isso mesmo. O contraste, ele faz assim essa diferença, o próprio contraste, como diz o nome, dos tons mais escuros e dos tons mais claros, né? Do preto e do branco, por exemplo. Se eu aumentar muito aqui, olha só. Os pontos pretos ficam mais escuros ainda. E os pontos brancos, como sei lá, esse sorvete aqui em cima, por exemplo, fica ainda mais branco, ó. Antes depois. Coisa importante. No meio da sua preset, quando você quiser ver como tá antes e depois, é só você dar um toquezinho aqui, ó. Pressiona pra ver antes. Solta pra ver depois, fica a dica Bom, eu gosto de aumentar um pouquinho aqui do contraste, mas nada demais Essa foto aqui eu tô até aumentando mais que o normal, mas é isso Os realces mexem mais na, nos tons brancos e deixa eles tipo... Não se mexe nos realces em si, né gente? Olha só, bom, você sempre testando pra você ver como é que fica Eu abaixo um pouquinho de vez em quando, sei lá o que E outra coisa, o contraste, olha só, se você abaixar ele acaba deixando tudo um pouco mais cinzento, assim, sem cores muito vibrantes. Ou seja, ele acaba mexendo indiretamente na saturação da imagem também. Porque se você abaixar, fica tudo um pouco mais cinzento, com menos cores vibrantes. E pra cima, fica tudo mais vívido, né? As sombras: pega os pontos escuros e bota tipo, pontos de sombra mesmo, e deixa eles mais claros. É tá tudo você assim, realmente testando o é que você gosta mais. Eu acho sempre muito legal mexer nas sombras Vários digital influencers, blogueiros, ficam usando essas sombras lá em cima Que eu não sou muito fã botar aqui em cima, por exemplo Mas subir um pouquinho eu sempre acho bem legal, que dá é um efeito muito maneiro E vale muito a pena Os brancos mexem realmente nos pontos brancos específicos E o preto nos pontos pretos, você vai ver, ó o ponto preto abaixa um pouquinho Tem uma outra ferramenta super importante nas luzes que se chama curvas e é um pouco mais complicado de mexer, requer um pouco mais de experiência Mas com a prática você pega super fácil É só você realmente explorando o que, que cada coisa faz aqui, é muito legal Eu acho uma das partes mais interessantes do seu aplicativo Você pode fazer várias coisas super maneiras Tem algumas coisas que você pode fazer mexendo nas curvas Que podem até acabar cumprindo a função do contraste ou do brancos, dos pretos Então, tipo, explora bem que vale a pena, é muito legal O que, que eu gosto de fazer? Eu e a maioria, né? A gente clica aqui no meio, ó, nesse pontinho Tá vendo? Tem todas as mais, mais grades separando em quadrados. Eu clico nesse e nesse. O que, que eu faço? Esse aqui de baixo, eu abaixo um pouquinho. esse ponto aqui de cima eu subo. Vai brincando, sabe? Do meio pode abaixar ou subir, dependendo do que você quer. Isso tem muito bolagueiro que faz, ó. Subir isso aqui, já viram esse efeito? Tem muita coisa assim. Esse pontinho aqui de cima, sabe? Que sempre vai ter um em cima e um embaixo. Em cima na direita embaixo na esquerda Se você abaixar ele, uma dica maneira Faz esse tom branco, assim O branco ficar um pouco cinzento Eu acho super legal Botar um pouquinho, mas não muito eu Não vou exagerar muito no meu porcete Gosto de uma coisa um pouquinho mais leve, sabe? E esse aqui embaixo, super legal eu Acho imprescindível e muito maneiro Esse ajuste, que você pode, ó Pegar os tons pretos e botar mais cinzento ainda Eu acho muito legal, olha só Vou exagerar aqui, fica assim Mas eu mesmo só Um pouquinho e boto aqui vamos ver aqui né o antes e depois ó o antes e depois já deu uma coisa bem maneira aqui né depois disso eu gosto de mexer nos efeitos aqui embaixo ó que é na textura na claridade no tema aqui desembaçar a claridade parece até que a foto foi tirada numa câmera dependendo da quantidade que você usa e eu não gosto de exagerar porque fica muito feio e acaba até mostrando um pouquinho também das imperfeições da foto por exemplo numa selfie Se você aumentar muito a claridade Vai aparecer, sei lá, ruga, espinha Tudo isso aí que a pessoa tem, talvez Então, tipo, toma muito cuidado com a claridade Mas eu gosto de subir um pouquinho Nessa foto, não tá precisando muito Mas eu vou só mostrar pra vocês, né Claridade aqui, claridade pra baixo Como ela já tá, assim, muito contraste Muito preto, eu vou até abaixar um pouquinho Na verdade, da claridade, entendeu Que eu acho que é um efeito super legal também Que não é todo mundo que usa, nem é todo mundo que gosta também Aqui, junto nessa parte, tem até uma coisa que envolve a cor, que é a sombra e o realce da foto, só que botando cor nisso, por exemplo, aqui em cima, ó, tonal dividida, que é a tonalidade, né? O realce, você pega os pontos mais brancos e bota alguma corzinha nele, ó, tá vendo? Você pode brincar aqui à vontade, fazer aqui, eu gosto de botar amarelo bem pouquinho aqui embaixo, saturação 4, bem pouquinho, e as sombras eu costumo botar ou mais pro verde, ou mais pro azul, ou no meio, tudo bem aqui embaixo pra realmente fazer um efeito bem pequenininho, sabe? Agora, vem a parte mais maneira disso tudo, que é realmente mexer em cada corzinha separadamente. Eu acho muito legal essa parte, eu me divirto muito fazendo isso. Você pode inventar à vontade, fazer o filtro que você quer só usando isso. Como assim? Vem aqui em cor, mistura. E agora você pode mexer em cada cor separadamente, fazer o que você quiser. Por exemplo, tá o azul aqui. Escolho o azul escuro. Saturação. Posso subir totalmente a saturação do azul, diminuir totalmente, ou seja, sumir com o azul da foto. Mas eu gosto muito do azul, então não vou tirar. Eu vou até subir um pouquinho. A matiz mexe nas cores análogas, sabe? Por exemplo, se você quer o azul mais pro roxo ou o azul mais pro ciano, sabe? Um, um tom de azul mais claro. Depende do que você quer, de qual efeito você quer gerar na foto, entendeu? Mas só cuidado pra não ficar uma coisa muito desarmônica também, pra não ficar feio, né? Eu mexo um pouquinho na matiz do azul para baixo. Luminância a iluminação da cor, mais escura ou mais clara, entendeu? Pode abaixar um pouquinho, subir um pouquinho, ver o que você gosta Hoje super legal, é um feito muito maneiro mesmo Vou até fazer ele, ó É você tirar todas as cores e deixar só uma prevalecendo Por exemplo, vou tirar aqui o azul vou tirar aqui Tirar o verde Uma dica aqui, todo mundo quase sempre mexe muito no amarelo Abaixar aqui a saturação Isso é uma coisa muito maneira, que dá um efeito muito bom Porque o amarelo várias vezes não fica muito legal, sabe? Fica um pouco distoante na imagem Então fica a dica Luminância, pode até subir um pouquinho do amarelo Só o que A matiz eu puxo um pouquinho pro laranja também E o laranja em si Eu vou abaixar um pouquinho aqui E agora o vermelho Eu vou subir Luminância diminui de para deixar um pouco mais sabe, ó, um pouco mais escuro mesmo e puxar matiz mais pro rosado, tá vendo? Ou rosa ou laranja, eu gosto de puxar um pouquinho pro rosa. Esse é um efeito particular que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas faz o que você quiser, brinca aí à vontade, mas super legal esse efeito, eu super botaria no meu feed, por exemplo. E aí por enquanto tá assim, ó, antes e depois. Agora, temperatura. Na verdade, é sempre bom você mexer na temperatura antes de tudo. mexe um pouquinho na luz e depois já vai pra temperatura, que é o equilíbrio do branco, realmente. Por exemplo, um branco. Eu acho que isso aqui seria branco na imagem, deixa eu ver. É, isso aqui seria branco. Agora eu já botei todo o filtro, mas nem vou mexer porque já tá bom, entendeu? Mas se uma coisa que você sabe que na verdade é branca, mas na imagem tá muito azulada, aí você pega a temperatura puxa pra amarelo, entendeu? A matiz mesma coisa, só que com os tons de magenta, né? Um tom mais rosado e... De roxo ou pro verde. Então é isso. Tá bom aqui pra mim na temperatura, eu vou nem mexer. Aqui embaixo tem também a vibração. Como eu falei ali, até um pouquinho interferida pelo contraste. É um pouquinho diferente da saturação. Porque a vibração mexe nas cores que não estão tão fortes na imagem assim. A saturação mexe no geral. E eu gosto realmente mais de mexer só na vibração. Entendeu? Se for para aumentar. É isso. Pra mim tá bom aqui. Vou só diminuir um pouquinho mais do azul. Aqui, é isso. Tá, pra mim tá bom. Acho que já acabei aqui é por 7. Super maneira, com esses tons assim. E eu vou agora aplicar numa outra foto pra ver como é que ela tá boa. É sempre muito, muito importante fazer isso. Fez uma foto? Copia ela e cola em outra pra ver se realmente tá legal, se realmente vale a pena usar ela pro seu Instagram. Porque como eu falei, as fotos têm suas particularidades, né? Eu vou subir um pouquinho a temperatura que eu achei bem legal esse efeito, apesar de não estar tá precisando. Tá bom, então como é que faz isso para copiar e colar em outra? Clica nos três pontinhos aqui de cima, na direita, copiar configurações. E aí ó, seleciona tudo que você quer mexer. Eu quero botar tudo igualzinho na outra, então clica aqui na setinha, né? E por exemplo, na flor da minha irmã, ó, tá aqui. Pronto, muito legal. Vou diminuir mais aí no amarelo, que eu achei que tá faltando, olha só, faz toda uma diferença o amarelo. Por isso que eu falei que é importante, viu, para você botar em outra foto, para você realmente ajustar de acordo com as fotos em geral, e não só aquela em particular. Pronto, testando em outra aqui. Amo essa foto, foi lá em Bratislava, nossa. Eu vou disponibilizar esse preset aqui na descrição, é só você ver aqui embaixo, depois clica no link. E essa coisa de tirar alguns tons da foto, e deixar só alguns prevalecendo, a chance de seu feed ficar combinando é quase 100%, sabe? Dependendo da, do tipo de imagem que você está trabalhando. Então eu acho super legal, olha só. Aqui já ficaria um feed lindo, por exemplo, se eu botasse tudo isso, sabe? Eu amei esse filtro aqui que a gente criou. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês realmente do efeito das curvas em outra foto. Como ela é muito legal de trabalhar. Olha só, tudo que você pode fazer com ela. Se você quiser tirar alguma bolinha que você botou, é só você dar dois cliques. Aqui em cima ficou super legal. Aqui ó, nossa, ficou muito maneiro. Que é isso, cara, achei super legal aqui esse efeito. E agora, para ser assim, realmente salvar, como por set, não né? só ficar copiando, colando, copiando, colando, vem aqui ó, aqui embaixo, pré-definições, clica nos três pontinhos aqui em cima da direita novamente, criar pré-definição e dar um nome. Vou botar aqui vídeo. E agora, vem aqui na uma foto aqui, pré-definições e procura o que você quer. Cadê? Vídeo. Pronto. Mas já tava com filtro, sabe? Por isso que não mudou. Aqui tem várias outras presets que eu já criei, super legais também. Caso você queira apagar tudo que você botou e fazer do zero alguma coisa, é só você vir aqui do lado, ó, redefinir, ajustes, ou redefinir tudo. Então foi isso, gente, nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante, que nem eu adorei gravar pra vocês. Então caso você tenha gostado, por favor me ajuda aqui deixando o seu joinha aqui embaixo, se inscrevendo no canal, até compartilhando com os amigos caso você possa, alguém que tenha essa curiosidade realmente de saber como é editar algumas fotos usando o Adobe Lightroom. Então é isso, gente. Obrigadão de verdade para quem assistiu até aqui. E aguardem o próximo vídeo que eu vou falar para vocês. Valeu, tamo junto.